Próxima notícia foi dada em primeira mão pela revista Blog Escalada para o Brasil, porque essa notícia caiu no meu colo com cinco minutos de publicada, que o fundador da marca Patagônia entregou a empresa para um fundo que vai administrar a empresa e todos os lucros que a empresa tiver, que é mais ou menos anualmente em torno de 100 milhões de dólares por ano, 500 milhões de reais dos produtos vendidos à Patagônia, de lucro, tem 500 milhões de dólares. Esses valores serão revertidos em sua totalidade para o combate a aquecimento global, desmatamento, ou seja, causas ecológicas. Duda, como é que você e o pessoal lá do jornal o Eco recebeu essa notícia? Você ficou sabendo essa notícia? Ficou sabendo agora? Como é que... Você sentiu o. Como é que é um termo bem carioca? O bochicho do impacto dessa notícia. Bom, eu leio o blog de Escalada, eu sou bem informada. <risos> <risos> é, é, mas eu confesso que quando eu vi, eu lembrei muito daquela. daquela história que você conta quando você estava na feira lá nos Estados Unidos, né? De esporte de aventura. Sim, eu é, conheci ele. É, onde você contou que. Eu não lembro mais, era. A, uma dona lá, poderazona lá. Virou é o é seguinte, assim, eu vou... Volta conta que é melhor, vou, isso. É, Todos os anos acontecem duas vezes por ano a outdoor taylor A outdoor retailer, ela é uma feira que é a maior feira do continente americano e a segunda maior feira do mundo que mostra os equipamentos outdoor para lojistas pessoas interessadas. Então, ali não está o público em geral para comprar. Estão as pessoas interessadas no negócio. E... Essa feira é organizada pela Associação das, da Indústria dos Esportes Outdoor. Ou seja, pesca, caça, é, motorhome, trekking, snowboard, ski, todo mundo faz parte dessa federação. E a presidente dessa federação é escolhida de tempos em tempos. A feira a qual eu fui, é a feira, foi a edição de inverno, foi em 2020, pouquinho antes da pandemia é, estourar. E ela... Mostrou umas imagens, tudo, etc. Ela falou uma linguagem que todo mundo entendia: que falou o seguinte: Olha, estamos tendo aquecimento global. E se não tem neve, não tem negócio. Se não tem natureza, não tem negócio. Não tem motivo da gente estar tá aqui discutindo é, planejamento de negócio e ganhar o nosso dinheiro, né? Estava nos Estados Unidos ganhar o nosso dinheiro se não tiver natureza. E se é, alguém não capturou essa dica minha, viu você do agronegócio, isso é para você também. É, até porque é isso, se não tem na, não tem floresta, não tem água. né? Tem Aí a gente pode, a gente pode pegar esse exemplo. Então, eu achei, assim, eu fiquei é, chocada, menos chocada por ser a Patagônia, porque a Patagônia ela é, é realmente uma empresa que a gente já vê ela investindo, em conservação da natureza de uma forma consistente, né? Mas, óbvio, é. a gente fica sempre chocado quando de, de ver um, um empresário dizer que... a ah, ah, cara ó, é bilionário, eu não, agora eu, agora eu é, vou viver uma virou... vida simples e a minha empresa vai, abre salvar o mundo. É, exato. Tanto que assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uns exemplos super legais. Por exemplo, para quem não sabe, existe a Fundação Grupo Boticário. É, Sim. De, de, de, conservação da natureza, de conservação da natureza não lembro mais agora o nome completo mas assim, eles, eles trabalham com uma porcentagem do lucro do grupo Boticário mas assim, é uma porcentagem imagina se o grupo Boticário virasse e falasse, vamos dar todo o nosso lucro para proteger a natureza uhum. ia ser um um sonho, né? Não sei, não sei. É porque eu tenho uma outra teoria, um exemplo, uma metáfora. Não adianta você colocar é, todo o dinheiro no mundo mal aplicado que ele não vai adiantar nada. Isso é isso igual você ah, dar uma não. nota de 100 reais para uma criança que ela vai gastar tudo em balinha. É verdade, mas bom. Mas, assim, realmente foi uma... Essa notícia aí da, da Patagônia foi um... Acho que é isso, né? Inspirador. Porque, é. cara, a gente está em tempos onde parece que a gente está num eterno Davi e Golias. Forças sim. querendo destruir, forças querendo proteger. Então, a gente ter um reforço desse dá um tipo, uh, sabe? É possível pegar os pegar empresários ricaços e, e fazê-los nivelar um pouquinho o terreno, sabe? Sim, sim. É assim... É, eu, eu, eu quero ver né, acontecer, eu quero anunciar tudo, não sei o quê, mas eu quero ver acontecer. Eu, como um grande fã da marca, o pessoal que assiste o, bloco, o, a, o papo de redação, até mesmo você que está escutando no, no, no Spotify também, eu praticamente tenho quase todas as minhas roupas outdoor é Patagônia, por causa disso. Eu compro quando vou na Argentina, quando vou no Chile ou quando vou nos Estados Unidos. Então o pessoal até brinca que eu tenho é, o meu enxoval <risos> comprado na Patagônia, né?